Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli, eu sou professora de hipnose, sou hipnoterapeuta e hoje eu trago aqui um tema que é o principal objetivo de todas as sessões de terapia, de todos os treinamentos motivacionais, de tudo que trabalha com o comportamento humano, que é a ressignificação. Então se você quer entender um pouquinho mais o que é ressignificação, se você quer aprender a ressignificar coisas na sua história, fica comigo até o final desse vídeo que você terá muitos e muitos conhecimentos. Tá bom? Então vamos lá. O que é ressignificar? É você pegar algo que não é bom, alguma dificuldade, algum problema, algum medo, alguma decepção e você transformar isso em forma de aprendizado, de motivação, de é, evolução pessoal. Você usa essas coisas negativas e você transforma em positiva, que pode ser comportamentos seus, pode ser algo na sua história, pode ser algo que aconteceu com você. E você simplesmente dá um novo olhar, dá um novo significado àquilo. Aquilo passa a não ter tanta importância para você, passa a não doer tanto em você quanto já doeu ou quanto doeria. Então vou dar alguns exemplos para você entender melhor como que funciona essa, res essa ressignificação. Por exemplo, vamos supor que você decide ir para a praia tempo que você não vai pra praia e você decide que você quer ir porque você quer aproveitar tomar um solzinho ou ficar na beira do mar enfim e aí quando você chega lá na praia depois que você alugou a casa depois que você fez tudo vocês programam. quando você chega lá os dias são todos chuvosos começa a chover muito forte fazer muito frio ou seja você não consegue aproveitar a praia o que, que você faz você fica se lamentando você fica reclamando o final de semana todo? Você fica triste o final de semana todo? Você vai embora, mesmo tendo alugado a casa, mesmo tendo se programado? O que, que você faz num momento desse? É exatamente nesse momento que você pode fazer a ressignificação. Que é o quê? Dar uma nova... Oportunidade para que, embora esteja chovendo e você não consiga ir para a praia, você consiga fazer alguma coisa diferente. Você pode fazer um programa em família, ou ficar com você mesmo, com você mesmo, além de um livro, ou passar no mercado, fazer, comprar coisas diferentes, falar, testar umas receitas novas. Aproveita que você está lá e faz uma nova coisa. Sai daquele planejamento. Então, você ressignificar é você dar boas-vindas ao fracasso. É você perceber que apesar daquilo ser ruim, apesar daquilo que te aconteceu, por exemplo, o dia chuvoso num, num momento de praia, você olhar e falar assim, tá bom, então se eu não consigo fazer isso, o que, que eu posso fazer, então, já que eu tô, já tô aqui? É você mudar a, a perspectiva daquilo, sabe? É você perceber que dá sim para fazer outras coisas. É, é, eu sempre falo nos meus vídeos que é você buscar aprendizado, mas buscar aprendizado é exatamente isso, é você ressignificar, é você dar um novo significado. Isso pode ser até para características, por exemplo, vamos supor que alguém te rotule, e se você perdeu o vídeo aí de distorção de pensamento sobre rotulagem, eu vou deixar aí em algum momento para você poder assistir esse vídeo, porque ele é bem bacana. Então, você rotulou alguém, ou caso alguém te rotulou, vamos supor que alguém tenha te rotulado, e essa pessoa rotulou você como uma pessoa que fala muito alto, desde criança. Vamos supor que desde criança você perceba que você fala muito alto, que a, a forma como você fala parece ser gritando, enfim. Você usa a sua voz de uma forma um pouco mais alta do que outras pessoas que convivem com você. Sabe o que é bacana? É de repente você olhar para essa, essa sua característica que todo mundo te rotulou de forma negativa e usar ela de forma positiva. É você perceber que você pode ser um bom palestrante, que você pode ser um bom orador, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, que você pode ser um bom professor, que você pode ser um bom treinador, enfim, que você pode usar a sua voz para atingir pessoas, visto que a sua voz já tem um tom bacana, já tem um timbre bacana. Entende? Você deu um novo significado para aquela car característica sua que nem todo mundo considera como positiva. Você deu uma nova perspectiva, você enfrentou aquilo e você percebeu que dá para fazer algo melhor. Quando você tem essa visão de que pode fazer algo melhor, você simplesmente para de negar aquilo. Quando você entra em negação, você briga com a realidade, você briga com aquela característica, com aquela situação. E quando você briga, você entra num estado de se lamentar, de reclamar da vida, de achar que as coisas só acontecem com você, ou seja, você se fazer de vítima. Quando você olha para aquilo e fala assim, não, eu vou aceitar que isso está acontecendo comigo, eu vou aceitar que eu tenho essa característica, eu vou aceitar a minha história, porque às vezes você, você dá uma, uma, uma ressignificada na sua história. De repente, até hoje, a sua história foi difícil. Você teve ou não teve pais, ou você teve pais agressivos, ou você não teve um pai ou uma mãe, ou você sofreu muito bullying na escola, e aí você pega essa sua história e você fala assim, ok, isso fez com que eu seja seja quem eu sou hoje, eu aceito essa minha história, eu honro essa minha história e eu decido seguir diferente daqui por diante, porque você ressignificar, primeiro de tudo, é uma escolha você trazer uma nova perspectiva é uma escolha você pode escolher reclamar se lamentar ou se fazer de vítima porque a sua história te fez assim ou você pode simplesmente decidir ser diferente daqui por diante você pode decidir que você vai pegar essa sua história vai honrá-la e você vai focar no futuro você vai olhar para aquele futuro e vai falar assim Ok, é lá que eu quero chegar. Independente do que aconteceu comigo até hoje, eu quero ir para lá. É o meu objetivo de vida e eu vou me motivar a partir daquilo. Você ressignificar é você se perdoar pelos erros que você cometeu, pelos erros que você não cometeu, mas que cometeram com você. É você se perdoar por uma característica sua que de repente foi aprendida por um pai, por uma mãe, por uma professora. E você aceitar que isso faz parte de você, mas que não precisa fazer parte a vida inteira, que você pode melhorar, que você pode fazer diferente. Então isso é ressignificar. Então todos os processos terapêuticos, todos os treinamentos motivacionais, eles buscam fazer exatamente isso com a sua mente. É mostrar pra você que existe uma nova perspectiva de vida. É mostrar pra você que você consegue se motivar a partir daquilo. É mostrar pra você que você consegue fazer diferente a partir do momento que você aceita aquilo. E você olha e fala, tá bom, então eu posso mudar Se você tem alguma característica na sua vida aí que está te incomodando Ou se você tem a sua história que está te incomodando Ou você, se você tem qualquer coisa que seja um medo, seja uma dificuldade Olha para aquilo e fala assim, como é que eu posso dar um novo significado para aquilo? Como é que eu posso mudar de perspectiva? Como eu posso fazer diferente? Se você quiser, pergunte para alguém de fora como ela vê com outros olhos, para que te ajude a enfrentar isso e se motivar para fazer diferente com foco no futuro. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dos outros vídeos que você já assistiu, lembre se de inscrever-se no meu canal, porque isso faz com que aumente a minha relevância e eu consiga levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E com isso eu posso ajudar mais e mais pessoas. Eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo pra você!